Olá, e hoje eu vou-vos mostrar os meus favoritos do mês. Vocês já sabem que é um vídeo super simples, super rápido e super informativo. Por isso vamos começar. A primeira coisa que eu vos queria mostrar é uma Powerbank que eu comprei e eu já a tenho há duas semanas mais ou menos e comprei no Ebay para jogar Pokémon, mas comprei no dia antes de me falar de jogar Pokémon, por isso não foi muito inteligente. E parece super pesado, mas não é até, não é muito pesado e ele vem com lanterna que eu acho super interessante, aqui vocês podem ver a porcentagem que tem aqui na Powerbank. Tem três portas USB, tem uma porta mini USB para vocês carregarem o Powerbank e, como vocês estão a perceber, isto está para vários telemóveis ao mesmo tempo. Ele carrega cerca de duas vezes o meu telemóvel a 100%, ou seja, se eu tiver o meu telemóvel a 0% e agora está a 100%, se eu carregar toda uma tela telemóvel até 100%, o meu powerbank fica a 50% e tal, por isso dá para duas vezes. Primeiro é super giro, é preto e azul, fantástico. Adoro o visor, adoro o facto de ter uma lanterna, embora acho que não seja muito necessário. Adoro o facto de dê para carregar vários telemóveis ao mesmo tempo e dar para carregar duas vezes o meu telemóvel não é muito pesado, o que ajuda imenso. O preço também foi bastante aceitável e eu vou-vos deixar os links na descrição da loja exata onde eu comprei se vocês também quiserem comprar. A próxima coisa que eu vos queria mostrar foi uma prenda que eu recebi do Nuno uh, no meu aniversário, por isso eu só a tenho há poucos dias. Uh, já a usei no, no meu dia de antes e eu posso-vos passar alguns clipes daqui a um bocado mas uh, se vocês não estão a perceber que isto é, isto é a minha GoPro que vocês já conhecem, eu coloco aqui e isto pode ser usado para filmar desta forma e nós descobrimos que também dá para usar desta forma, ou seja, para ficar quase como um estabilizador e funciona até bastante bem. Nós também podemos aumentar <risos> isto tudo e fazer uma espécie de um, selfie stick. E outra coisa que dá para fazer é Retirar aqui uma parte secreta se transforma num tripé e dá para colocá-lo aqui e fica assim, mas também podemos retirar o tripé e colocar a GoPro assim, desta forma. E como vocês devem estar a imaginar, adorei esta prenda, foi super, é super fantástica e dá para fazer e dá para colocar a GoPro de várias formas. E acho mesmo que o resultado. É mil vezes melhor do que estar só a segurar a gopro por aqui. Cria uma imagem muito mais... ...estabilizada. A filmagem fica muito mais bonita. Por isso, foi uma prenda fantástica. Já já com a minha prima, minha vez. Vai embora. Jesus! Não oh tens hipótese. Ela tem uma mesa em casa. Ela tem uma mesa em casa. <risos> Minha prima <risos> tem uma mesa em casa. Mas olha, eu não consigo fazer novo. Ah, Acho que eu não compro da Amazon, por isso vocês podem procurar lá. Este produto chama-se 3-Way Grip Arm Tripod da GoPro. Vocês já viram estes produtos no meu vídeo da Primor, foi a primeira vez que eu comprei e eu tinha-vos dito no vídeo que estava a usar uma semana e estava a gostar muito do resultado. A minha pele está com menos verbulhas, está menos vermelha, com menos inflamações e vocês já viram que eu usei isto tudo desde esse vídeo. Estou uh, a adorar mesmo este produto e se vocês tiverem problemas de acne, Aconselhos, ele custa só 1€, por isso acho que vale a pena vocês experimentarem. Para utilizar este produto, eu utilizo com um produto que eu comprei na MCA, estas coisinhas de silicone, elas estão uh, a ajudar a imenso a limpar a pele. Tem assim um. Tem uma textura mesmo interessante que dá para esfoliar a vossa pele. Eu tenho dois, vocês já sabem, eu tenho este para usar com este produto e tenho um cor-de-rosa para tirar a maquilhagem e tira mesmo a maquilhagem mesmo muito rápido e muito facilmente, por isso aconselho -vos. é um dólar também, é mesmo muito barato. E por último, tinha claro que mencionar o VEDA, o VEDA foi fantástico e eu adorei fazer vídeos para vocês e acho que aprendi imenso. Uh, os meus vídeos preferidos foram uh, o vídeo com o Nuno, que acho que ficou muito, muito engraçado e eu adorava fazer mais desse tipo para vocês. Acho que é um vídeo mais cómico e todos os meus vídeos são um bocado mais educativos. Estou visitando a fotografia, acho que esse foi bastante interessante, foi mais bastante também, um, por isso eu adorei fazer este vídeo e gostei também de me esforçar um bocadinho mais a fazer os vídeos para vocês, a colocar as câmeras de vários ângulos, a ter num vídeo vários looks e vários, vários tipos de fotos, eu acho que é esse tipo de vídeo que eu gosto de fazer, mas claro que é os vídeos mais cansativos de fazer e de editar, acho que é esse caminho que eu tenho que seguir porque é o que eu gosto mais de fazer para vocês e curiosamente é o que vocês gostam mais de ver também, por isso estamos na mesma página. Ok, era um vídeo super curto só para vos mostrar os meus favoritos de abril e uh, vemos no próximo vídeo.